Hoje eu vou ensinar você a carregar a bateria do seu celular com um pote de Nutella Confere o vídeo E aí meus cookie -malão? Mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio Seix e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Hoje eu trouxe pra vocês um tutorial muito, muito bacana Então imagina só, se o pote de Nutella fosse possível você carregar a bateria do seu celular E ainda levar por aí, tipo, um pote de Nutella que carrega o seu celular Portátilmente! Portátilmente. Palavra inventada agora. Então eu trouxe pra vocês esse tutorial super, super, super, hiper, mega legal. Se você aí tá curioso e quer aprender a fazer esse carregador portátil pote de Nutella, então confere o vídeo. Você vai precisar de um carregador portátil universal, um pedaço de papelão, um pote de Nutella vazio, biscuit marrom, uma caneta, tesoura, cola super bonder ou similar, base brilhante para unhas e papel alumínio. Usando um rolinho eu abro bem o biscuit. E corto ele numa tira no tamanho do pote de Nutella. E preencho todo o pote com ele para que pareça que está completamente lotado de Nutella. Something Desenhe o formato da boca do poste de Nutella com uma caneta no papelão. para ver se ele cabe certinho na parte interna do pote. O meu ficou muito grande, então eu recortei um pouco mais para que ele coubesse certinho. Nesse mesmo pedaço de papelão, eu meço a entradinha do USB do carregador externo. E recorto com a tesoura. Coloco o carregador dentro do pote de Nutella. E preencho com muito, mas muito, papel laminado das laterais. Um pouco mais de biscuit para poder colar e fazer a parte da tampa do nosso pote de Nutella. do pote para poder recortar um formato circunferencial certinho acerto a tampa no buraquinho do usb e passa um pouco de cola na parte de cima para que o biscuit colhe bonitinho e não desgrude depois coloco o biscuit arrumo a entrada do buraquinho do usb certinho e depois coloco a tampa por cima e vou prensando as laterais Grudando biscuit com biscoito para que fique fechadinho. Pra finalizar, a gente não pode esquecer que a Nutella ela é bem brilhante, né? Então eu uso a base para unhas para dar aquele acabamento brilhante. Eu coloco esse B para ver se tá encaixando certinho. Afinal de contas, é aquele ditado, né? E tá tudo pronto. Desse tutorial de hoje Se você aí do outro lado fizer, não se esquece de mandar foto Lá na fanpage do canal Deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal Deixa seus comentários porque eu adoro saber O que vocês acham, o que vocês estão aprontando Deixa aqui embaixo a sua ideia Quem sabe eu não faça, não é mesmo? É isso aí, até a próxima e falou!